Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e finalmente saiu o preço da Twister 300 cilindradas 2023. Eu vou falar para vocês aí no vídeo de hoje, beleza? Quero falar para vocês o preço do site, algumas especificações técnicas da moto e o preço da loja, beleza? Espero que vocês curtam, deixa o likezão. E morreu a moto aqui É o seguinte A Honda finalmente Lançou a moto com um preço Menor do que a gente esperava Graças a Deus né Graças a Deus a Honda acertou Dessa vez, trouxe melhoria E não aumentou tanto de preço assim Finalmente né Depois eu vou até fazer um vídeo específico falando é, Da comparativo Da Twister 300 E da Tita 160 beleza seguinte a twister 300 tem duas versões a versão cbs e a versão de freio abs Olha, isso é louco! a moto ficou muito brava baseado com comandinho alto giro e escape esportivo esquece não tem para titã zona aqui não viu é o seguinte, o, a Twister com freio CBS, no site, você vai pagar, no site está custando, né, 18.900 reais e você pode escolher duas cores, a cor cinza ou a cor vermelha, comenta aí. Qual cor você acha mais top? Qual cor você compraria? Eu tô até pensando em trocar minha Titan pela Twister. Comenta aí se você acha que vale a pena trocar a Titan Zona pela Twister. É uma moto top, hein. E a versão Twister 300 freio ABS, ela está custando 19.800 reais no site. É uma diferença de R 900 reais no site, tá? Do freio CBS para o freio ABS A versão ABS tem a cor dourada Que é aquela cor Que é praticamente amarelo, né? Eles chamam de cor dourada E a cor é vermelha, beleza? Tem essas duas, dois modelos Freio ABS, freio CBS Com essas três, três cores disponíveis Cinza, vermelho e dourado Valor do site Falei com o pessoal Valor da concessionária Falei com o vendedor da concessionária é, já até tem umas pessoas na fila de espera. Eu acho que essa moto vai ser muito procurada. Vai demorar até bastante para pegar ela. Porque eu acho que vai vender igual água. O valor que eles estão colocando. O preço aqui na minha cidade vai estar tá por volta de 23 mil reais a freio CBS e R$24.000 mil reais a freio ABS. Ainda não saiu o valor oficial, mas é essa a média de valor. E família, é o seguinte, a Twister, a 2022, ela está sendo vendida a 22 mil. A Honda fez muitas e muitas melhorias, fez outra moto praticamente, e aumentou apenas... Mais ou menos uns mil reais aumentou o valor da moto. Aumentou muito pouco em comparação às melhorias que trouxe para a Twister. Agora ela tem 293 cilindradas, 24,5 cavalos na gasolina. Tem 24,7 cavalos no álcool, a moto é motor flex. A moto ficou muito bonita A moto é full LED LED na lanterna Dianteira, na traseira Nos pisca O painel dela ficou muito top Painel digital, blackout Super completo Marca até A marcha que você tá Parabéns aí Honda acertou muito na Twister 300 A moto tem o tanque de 14.1 litros a disco nas duas rodas Então Por um pouquinho a mais Depois vou até falar, vou fazer um vídeo Específico disso né Por mais ou menos 3, 4 mil reais a mais Do que a Titan 160 2023 Você vai levar uma moto já full LED 300 cilindradas Quase o dobro da cilindrada da, da minha Titan A moto com painel Super completo, muito top. A moto ficou com um design muito esportivo. Pena que não é a moto que vai ser tão econômica quanto a Titan. Porque para quem vai usar a moto para trabalho, por exemplo, fazer entregas, motoboy, já não é tão acessível a Twister, porque é a moto que vai dar mais gasto, mais manutenção, manutenção mais cara. Mas para quem vai usar a moto para ir voltar do trabalho, lazer Excelente moto, excelente moto De verdade, eu curti muito O valor não está um valor, aquele valor absurdo É um valor condizente com, com as concorrentes A Honda vai acabar com os concorrentes é, As moda da Yamaha, FZ25, esquece Agora só vai dar tudo rapaziada Olha só como que berra! Mas ah, mira, coloquei o comandinho do alto giro na Titan. A moto tá muito forte. Depois eu vou fazer, fiz o um vídeo já pra vocês aí, né? É, com o escapamento original. Só que o escapamento original segura a moto. Mesmo assim, ele ganhou potência. Depois eu vou fazer o um vídeo pra vocês aí com o escape esportivo que eu tô utilizando aqui agora. Cê é maluco, a moto tá berrando pra caramba. Tá muito esperta no trânsito. Vou até pegar uma pistinha aqui pra ver. Quanto que ela vai dar. Tá muito forte. Eu curti demais. Olha só. Ó. Ela empurra muito. Ó. Cê é louco. 16, 18. Ó, 120. Aqui dentro da cidade. Receba. Tá muito forte, rapaziada. Comenta aí o que, que, que vocês acham. Devo trocar a Titana da Twister 300 ou não? Eu tô com essa dúvida. Porque a Twister 300 tá muito top. E se eu for vender a minha, vou ter que gastar já uns. 3 mil reais 3 mil reais aí pra trocar a minha Pela Tita 2023 né Que ela tá custando praticamente 20 mil reais Se eu colocar um pouquinho a mais ali 6 mil reais Já consigo pegar uma 300 cilindrada Ou vocês acham melhor Eu fuçar na minha moto Deixar lá um canhão Já tá forte Mas Ó Olha só, rapaziada Quarta marcha 121 bateu Quinta Ó, de peito aberto É louco Tá andando demais, família Demais 130, fácil de Peito aberto Receba a titã zona brava, vamos transformá-la em titã 190 ó, na reta reta bem tá aberto 125, 26, tá ganhando potência, 27, 28 a polícia do outro lado lá olhando ela ia bater a 130 mas eu tirei a mão pra diminuir o som dela né Que a polícia do, do outro lado da pista só olhando a minha moto Passar correndo Brava demais, família Pode colocar comandinho silencioso Que você não vai se arrepender Se tiver com escape esportivo Você é maluco Olha o civiqueiro, ó Pena que nós não bus Civiqueiro anda demais E é isso aí, família Tamo junto aí até o próximo vídeo, esse vídeo aí foi para falar pra vocês o valor atualizado da Twister E já dei uma palinha da zona com, com escape esportivo e comando e sem filtro Fechou? Ó, reduzidinha É nóis, tamo junto